O nosso jogo que a gente vai fazer hoje se chama Queimada Com gol Gigante Na mesma quadra Que nós jogamos A queimada Duas traves bem grandes No final da linha Nessas traves eu vou esticar uma fitazinha Aqui, tá? E do lado de cá Mesma coisa Duas travezinhas bem grandes de quase dois metros. E eu estico a fitazinha aqui. Agora, a novidade dessa queimada é que... Vence a equipe que marcar mais gols. A turminha que está aqui dentro, ó... Quando pegar a bola, vai tentar marcar o gol aqui, ó... Vai tentar fazer a bola passar aqui. E a turminha que está aqui, ó... Toda vai ficar... Defendendo o gol pra bola não passar. Tá? Pegou a bola aqui, ó. Aí vem com a bola pra tentar marcar o gol. Da turma de bolinha que vai toda aqui, fech tentar fechar o gol pra não levar o gol. E toda turninha, na hora que o outro time pegar a bola, tenta correr pra cá pra defender a bola. Tá? Toda turninha aqui, ó. Entendeu? Se a bola passar aqui nesses espaços aqui, ó, é gol do adversário. Mas vocês vão tentar defender, certo? É uma queimada. É uma queimada. E vocês podem ser queimados também. Além de vocês levar o gol, vocês têm que cuidar para a bola não bater no corpo de vocês. Só pode bater na mão, na cabeça e no pé. É frio. O resto queima vocês. Continua, continua, continua, continua, continua. Boa! Boa! Sai daí que vocês podem ser queimados. 1 um a 0. 1 um a 0. Ah, vamos lá, vamos lá. Foi fora, foi fora, foi fora, foi fora. Foi fora a bola. Vai, vai, vai, vai. Pegou no pé, pé frio, pé frio. Continua, continua. Fecha o gol, fecha o gol, fecha o gol. Olha lá, olha lá. 1 oh. um a 1. Um. 1 um a 1. Um. Boa! Vai lá, faz gol, faz gol, faz gol, tenta o gol. Tem que revezar, tem que revezar. Lá vem a bola, fecha o gol, fecha o gol. Bola fora. Goleiro, <risos> goleiro, goleiro, goleiro, goleiro, goleiro. Oh. Gol! Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Boa! Boa! Bola, Andréia. Oh. Gol! Matheus, então vai Matheus. Uh, uh, boa defesa! Boa! boa. Revezando! Pabrinho, Pablo não jogou! Vai lá, Pablo, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Opa! Cuidado, cuidado. Boa. Vamos lá, vamos marcar o gol. Vamos um empate, um empate. Vai lá, Mari. Capricha, um empate. Não, é você. Não, é pra mim. Não, ela foi Não, Não Força, força. Ó. Oh. Quase. Foi gol ou não? Foi gol, galera! Gol gol gol. Go, gol! gol! gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gün, boa, boi, gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! 5x4 5 a 5, 5 a 5! 5 a 5, empateu, 5 a 5! 5 a 5! 5 é, é é é né, a 5! Foi um bom um jogão, é bonito, um Batman, é um tudo bem, bem, bem, bem! Foi bem! Foi bem! Foi bem No último minuto eu consegui fazer um... é. Ah, chico, chico, o. É! 5x5! Não deu um empate! 5x5!